Inteligência artificial gera desenhos das últimas selfies da Terra. Especialistas alertam que devemos aprender a controlá-la para que as coisas não saiam do controle. Além disso, muitos especialistas na área levantaram preocupações sobre o rápido desenvolvimento da inteligência artificial e como precisamos ter protocolos claros para lidar com isso. Não muito tempo atrás, eu coloquei aqui no canal a matéria falando sobre o Lambda a inteligência artificial mais avançada do Google. E como um ex-engenheiro do Google afirmou que a inteligência artificial havia se tornado ciente, O engenheiro argumentou que a inteligência artificial havia se tornado tão avançada que se considerava uma pessoa. Uma conta do TikTok decidiu perguntar para a inteligência artificial como seriam os últimos selfies na Terra. Para responder à pergunta, a inteligência artificial fez alguns desenhos ou imagens. Os resultados são até preocupantes. A partir da pergunta, várias imagens foram geradas, geralmente mostrando humanos mutilados, segurando telefones, enquanto o caos está ao redor deles. Previsão do futuro por inteligência artificial. O negócio é sério, muito sério. Vou estar tá deixando na descrição do vídeo o link para que você possa ver essa matéria na íntegra. Vou estar tá deixando também o link do Telegram, onde eu tenho colocado alguns PDFs gratuitos. Vou deixar também o link do Rony Game para você estar tá instalando ele no seu aparelho celular ou no seu computador. Então não deixe de acessar a descrição desse vídeo. Bom, ficando por aqui, sou Gleison Santos, canal Método Secundário, se não for inscrito, se inscreve no canal, Compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa mostrar esse vídeo também para outras pessoas. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo.